Seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer uma touca cirúrgica, sem elástico. E o molde eu também vou mostrar como fazer. E é muito fácil. Vamos ver o passo a passo? O material necessário é tecido à vossa escolha, régua, molinhas ou alfinetes. Caneta para tecido. Tesoura, ferro de engomar, máquina de costura, as medidas eu vou dar à frente, mas este molde eu vou ensinar como fazer. E para isso é necessário um papel, pode ser um papel pequeno, lápis e régua. Vou medir 10 cm, com 10 cm e numa lateral vou medir 12 cm. 12 centímetros. Neste canto, para este, vou arredondar. Posso aqui a mão, aqui nesta parte, e vou arredondando devagarinho. Vou marcar por cima. Uni esta pontinha a esta, arredondando. E aqui está um quarto do molde recortam o molde e vai ficar como este. Vou virar que ele está deste lado e fica assim, exatamente igual. Numa folha A4, para poder fazer este molde oval, coloco por cima, riscam ambos os lados, viram e riscam também deste lado e deste, viram para baixo, Riscam também e também aqui, quatro vezes. Depois recortam e tem aqui um molde. tem que recortar um molde igual a este. Com a caneta de tecido riscam e recortam. Uma vez. Também vão precisar de uma tira de tecido com a medida de 72 de comprimento por 20 de altura. Duas tiras. 38 por 4 de altura por baixo deste vídeo vou deixar ficar as medidas para vocês poderem rever vou começar pelas tiras vocês têm que ir ao ferro de engomar dobrar como se fosse uma fita de viés vincar a meio abro ambas as laterais vão para o meio e dobro novamente para o meio ficando assim como se fosse uma fita de viés mas uma das laterais, vou dobrar um centímetro para dentro. Assim, só uma lateral vai ficar para dentro. Vou vincar e vocês vão ver. Uma lateral, vou dobrar um centímetro. E vinco também. Ficando assim. Só uma lateral. Dobrei um centímetro para o meio. Vinquei ao meio, abri. E depois as duas laterais para um meio e novamente para o um meio. Ficando assim a tira. Agora vou repetir a operação nesta tira também. Mas primeiro vou prender com um alfinete ou com uma malinha. Já fiz as duas. De seguida vou à máquina de costura e vou cozer uma costura deste lado e outra costura do outro duas costuras em cada tira rematando o início e fim já cozi ficando assim e agora vou reservar esta tira de Vou dobrar direito com direito, juntando aqui as laterais, vou alfinetar. Com a régua e a caneta do tecido, vou marcar de cima para baixo 4 centímetros e de baixo para cima também 4 centímetros. De baixo para cima e de cima para baixo também 4 centímetros assim quatro centímetros agora vou à máquina de costura e vou iniciar aqui a costura rematando até os quatro também rematando esta parte fica aberta e aqui também vou cozer daqui até aqui rematando início e fim só mesmo aqui estes quatro centímetros com a largura do calcador de máquina já cozi aqui e aqui, esta parte ficou aberta e agora vou novamente ao ferro de engomar e vou abrir as costuras. Já abri as costuras, esta costura com esta vou unir uma com a outra. A de baixo vou puxá-la para cima, ficando costura com costura certinha e vou alfinetar. Vou alfinetar agora por todo, ficando direito para fora. Estão as duas abertas estas costuras, novamente com o ferro de engomar, para poder ficar vincado a parte de baixo. Com a régua e com a caneta de tecido, vou medir desta abertura para dentro 10 cm, 10 cm, e marcar com a caneta de tecido. E desta abertura também para dentro também 10 cm e nesta marcação que eu fiz dos 10 cm, fazer aqui. Um canalzinho com um centímetro e meio. Vou medir dentro dos 10 e vou riscar. E vou fazer do outro lado também, um centímetro e meio. daqui até aqui 10 centímetros e daqui até aqui a altura tem um centímetro e meio de baixo para cima até aos 10 e deste lado igual daqui até aqui 10 centímetros e a altura até os 10 tem um centímetro e meio com as tiras este que tem um acabamento, um centímetro para dentro vai ficar do lado de fora. Por isso vou a esta onde não tem o acabamento. E vou meter para dentro, dentro desta abertura. E vou encaixando, ficar para baixo. Tenho a tira aqui embaixo, consigo sentir. Dentro deste canal está aqui a minha tira. encostada aqui a parte de baixo. Os 10 centímetros está aqui e a minha tira vai aqui mais um centímetro. Vou arranjar para poder alfinetar. Vou colocar aqui uma molinha ou um alfinete, como vocês quiserem. E agora vou fazer igual do outro lado. O que está arrematado fica do lado de fora. Esta aqui que não tem remate, que não tem a dobra, vai ficar para dentro. E vou também encaixar... Dentro do canalzinho que fizemos de um e meio, E fica um centímetro depois dos 10, A minha tira está aqui encostadinha aqui à parte de baixo. E está aqui mais à frente. Onde termina. Portanto agora vou alfinetar. Neste caso vou por aqui uma molinha. Para não sair do sítio. Vou à máquina de costura. Portanto inicio aqui a costura. Rematando, cozo por cima da marcação que fiz agora anteriormente, passo para baixo e remato também aqui. A tira está aqui, mas vou cozer nesta marcação dos 10, para poder prender a fita. Depois faço também do outro lado. Inicio aqui, rematando, continuo por cima da marcação, depois vou para baixo para poder também rematar e prender a fita. Tendo em atenção para não cozer a fita que está aqui por dentro, porque ela tem que ficar solta para ser puxada. Já fiz a costura iniciei aqui como tinha dito, rematando, vou por aqui e volto para baixo também rematando. Tem que ter em atenção: se as fitas estiverem cozidas, não podem ser puxadas. E esta aqui também, depois de cozer, tem que ver se dá para puxar ou não. Estas estão bem, agora vou novamente à máquina de costura e vou fazer aqui uma costura aqui de lado e outra também aqui para poder fechar também esta abertura e ficar um acabamento mais bonito. Mas a costura vai daqui para cima, daqui para cima, rematando início e fim. Já cozi de um lado e do outro, vou novamente à máquina de costura e vou cozer agora em toda a volta para poder fechar esta abertura que está aqui em cima e ser mais fácil depois colocar a outra parte. Convém cozer na veirinha, não esquecendo de arrematar início e fim. Já cozi por todo, este molde, a mais larga, vou dobrar ao meio, fazer aqui um pequeno golpe, só para saber onde é o meio, só mesmo assim um pequenino pica. Vou colocar direito com direito, este pique com o meio da costura. Portanto, esta costura com o pique que eu fiz, de um dos lados, vou colocar pique com costura e alfinetar. E agora vou alfinetar por todo. Podem colocar vários alfinetes, mas o mais importante é que fique certinho. Vocês veem assim. Juntando os dois tecidos, vou fazer em toda a volta. Estou a terminar, como vêem, o meu deu certinho. Vou novamente a máquina de costura, vou costurar por todo. Portanto, podem coser por este lado como podem coser por este. Com a largura do calcador de máquina, rematando o início e fim. Já cosi por todo para finalizar. Vou fazer aqui um ponto de zig zague por todo para não para. Já fiz o zig-zag por toda a volta, para melhor acabamento e não correr o risco de par. E está finalizada. Fica assim. Tenho uma dica. Em relação a esta, esta é um tamanho normal. Normalmente é o que eu costumo fazer. E como esta touca também é unissexo, também dá para homem. E às vezes é necessário fazer um pouco maior. Então, para isso, vocês têm que aumentar esta faixa. Esta é de 70 por 20, podem aumentar de 70 para 26, a altura. Que pode ir também até aos 28 centímetros. Portanto, normalmente esta aqui é mais para homem ou para as mulheres que têm um cabelo muito volumoso. Para poder guardar dentro da touca. Que fica como esta. Esta tem 20 e esta tem 26. Normalmente é esta aqui que se vende mais. Espero que tenha gostado e se gostou não se esqueça de clicar em gostei. E se não está inscrito eu convido a inscrever e clicar no sininho que está aqui por baixo do vídeo que ao clicar todas as vezes que eu editar o vídeo vocês recebem uma notificação e partir com os amigos que ajudam a crescer o canal e deixe ficar o seu comentário. Muito obrigada por ter assistido e espero por si no próximo vídeo. Até breve, beijinhos!